Mil novecentos e setenta e Energia ligada, bateria funcionando. Detetores de fogo testados. Luzes de alerta. Testadas e ajustadas. Antes que eu me esqueça, parabéns. Já escolheu o nome para o seu filho? Ainda estamos discutindo. Por mim vai ser Joe Demadio Mazzilli. É o maior yankee que já existiu. É. Controle hidráulico? Ligado. Bem, bateria e energia ok, não é? Também. Tá Atenção, pessoal, aí vem o Coronel Braddock. Por que um coronel ia querer ir para o Camboja? hein? É, ele pode ser ferido no lugar daqueles. Vai comandar uma unidade de reconhecimento de forças inimigas. Bem, Tudo pronto. Podemos partir? Bom dia, senhor. Bom dia, Sargento. Desculpe o atraso. Gostaria de tomar os controles, senhor. Obrigado, capitão. Sou só um passageiro. Para Toque 2. O início da missão. Deu coordenadas da zona de bolo. Três, sete, quatro, zero, três, zero, um nove. Em cima deles. Fale com eles. Jacaré 4, aqui é vermelho 6. Aqui, Jacaré 4, estamos sob fogo cerrado. Senhor, está havendo um combate lá embaixo. Charles está com eles, fincado a duas minhas ao sul da zona de Pouso. Qual é a situação? Fogo cerrado de todos os quadrantes, senhor. Quer ir até lá? Aguentem, vamos tirar vocês daí. Fiquem prontos para sair para ter cercatão. Sim, senhor. que isso lá Desaparecido em ação, Lawrence Alpelka Cabo. Desaparecido em ação, Tule, Tenente. Eu disse para pular, Tenente. Anthony Mazzilli, Tenente. Desaparecido em ação. James Braddock, coronel. Desaparecido em ação. en que los Estados Unidos recuerdan a los caídos por la patria se ha celebrado un homenaje especial para los soldados muertos en la guerra del Vietnam. Un soldado americano que cayó allí ha ocupado hoy el lugar de honor, la tumba del soldado desconocido. Casi diez años después de que los últimos soldados americanos abandonaran Saigon, los hombres que lucharon en Vietnam recuerdan su odisea. Al son de la música fúnebre hemos visto un féretro cubierto con la bandera nacional envuelta en plástico para protegerla de la lluvia. En el cementerio de Arlington, las familias de los hombres a los que se les ha dado por desaparecidos en Vietnam aguardan la llegada del féretro recordando a los suyos. Los padres se preguntan si sus hijos aún estarán vivos y por qué el mundo consiente impasible que el gobierno vietnamita viole impunemente la Convención de Ginebra. Rumores de torturas físicas y mentales han hecho la espera aún más angustiosa. Las familias han sido reconfortadas por las palabras del presidente, visiblemente afectado. We write no last chapters. We close no books. We put away no final memories. An end to America's involvement in Vietnam cannot come before we have achieved the fullest possible accounting of those missing in action. Vietnam. Coronel Yen, você pode não dar a mínima para a Convenção de Genebra, mas um dia deverá prestar contas. A Convenção de Genebra se aplica a prisioneiros de guerra. Vocês não são prisioneiros de guerra. São criminosos comuns. Eu tenho sempre repetido que não há meio de escapar do meu campo a menos que considerem a morte uma fuga são cercados por penhascos, montanhas, florestas cheias de armadilhas e uma ponte que é intransponível. Nenhum de vocês conseguiu escapar, nem vai conseguir. A única maneira de saírem do meu campo uh, será Bradock confessar. Ele defende um país que se esqueceu de vocês. Uma nação fora da lei, que o resto do mundo rejeita! Estão matando seus embaixadores do mal em todas as partes do mundo. Coisa para você! Ei, que beleza! Tem uns cinco centímetros! Angela agradece. O que ele te deu? Um B52. É só uma minhoca pra galinha dele. Tenho que manter minha boca fechada. Como é que você faz para nunca dizer besteira? Hein? Procuro saber se o que vou dizer vale a pena servir. Ah. Gostaria de ser assim. Frank. Que calor, senhor. Estou suando. Parece que está com malária de novo. Ei! Ei! O que ela está fazendo? Arranca a cabeça dela! Brumas e cigarros. Preciso falar com o senhor. Coronel. Coronel. Olha. eu sinto mesmo aqueles dois terem morrido. Mas nós não temos que morrer. Talvez eu consiga que ele seja menos duro com você. Gostaria disso? E você, sargento? Você podia desperdiçar um tempinho. Peço desculpas ao capitão, senhor. Mas agora vê se você não me enche. Tudo bem. Vocês todos são bravos soldados e eu sou covarde. Não, você não é um covarde. É um traidor. Não sou traidor. Nosso país se esqueceu de nós e temos que fazer alguma coisa para sobreviver. Escutem, não sou um bandido aqui. É para toque com seu orgulho estúpido. Quando chegamos, havia cinco vezes mais aqui. 33 americanos, agora olhe para nós. Tudo que Braddock tem a fazer é confessar seus crimes de guerra e nos mandará para casa. Quem vai ligar? A guerra já acabou. Ah. Quem sabe quanto tempo? Nós não temos certeza. Não há mais guerra. E ninguém está ligando a mínima para nós. Ah, é? E estão vindo nos buscar. E se eu fosse você, eu preferia morrer aqui, a ter que explicar para os meus filhos que eu fui um covarde traidor. Ao menos vou ver meu filho. Seu modo de deixar! <risos> Cai fora, mestre. Morram se querem, todos vocês! Quem disse que alguém está vivo? Ninguém. Falei aquilo para mexer com ele. Por que iam molestar molestarse em venir? Necesito oh, dormir um pouco. Mas, quando cuanto cierro os olhos, veo a Gina, minha mulher. Sim, sí, Diana deve estar furiosa comigo. Yo quiero a mis cuatro hijos, incluso más que a ella. Hicimos un trato. Ella trabajaría y yo educara a mis hijos. Ahora está sola. Yo no he podido ni conocer a mi hijo. Lo siento. Intento dejar la mente en blanco, pero no puedo. Nadie puede. Usted no se altera por nada. Yo no puedo. Yo no soy tan fuerte como usted. Sargento Lawrence Opelka foi julgado e considerado culpado por crimes de guerra contra o povo do Vietnã e sua sentença é a morte. Shu, vem cá! Eu vou te matar, seu desgraçado! Seu desgraçado! Eu acabo com você! Você não vale nada, Xu. Xu, seu desgraçado! Você perdeu! Vem cá, Shu! Desce aqui para você ver! Desce aqui, seu desgraçado! Seu Se filho do marcadena! Mas Isso não vai adiantar coisa alguma! Que diabo está acontecendo aqui? Quando foi que eles começaram com essa tortura de novo? Fica calmo, Masile! Vamos lá. Está tudo bem, filho. tudo bem. Esto es para vosotros. ¿Has conseguido quinina? No, no he podido. Jin la tiene bajo llave. Pero me ha ordenado que os diga que si Braddock habla, tendréis la quinina. No se puede confiar en Jin. Yo he hecho lo que él me ha pedido. Y me trata bastante bien. A él no le importáis nada. Es la confesión de Braddock lo que le obsesiona. Y con el tiempo esa idea fija le volverá loco. ¿Por qué el coronel se resiste tanto a hablar? Si Jim consigue que Braddock confiese, entonces nos matará a todos. Coronel Braddock, he hablado con mis superiores y me han prometido que les pondrán en libertad. Si usted nos permite firmar su confesión, solo una vez, sin apariciones en público, sin nuevas preguntas, podríamos empezar ahora. Usted sabe que no voy a hacerlo. Algunos de mis hombres opinan que soy demasiado débil con usted. Coronel Bradock. No quería decírselo, pero tal vez deba usted saberlo. Su esposa. ...piensa volverse a casar. Le han dado a usted por muerto. Su familia le necesita. Firme esta declaración y permitiré... ...que vuelva a su país antes de la boda. Coronel Jin, si mi esposa piensa volver a casarse... ...me alegro por ella... Porque si ha de esperarme hasta que firme esta confesión sería demasiado tiempo. Sí. Llévenselo de aquí. Os senhores animais ou o deixe ele em paz se quer brigar comigo. Parem com isso. Braddock. Que está com disposição para a briga, eu lhe arranjo uma. Nester, você vai ser o oponente de Braddock. E vai vencer. Não posso fazer isso, senhor. Coronel, nosso acordo era que eu jamais teria que ferir qualquer um dos prisioneiros. Certo. Não lute. Mas... Vou colocá-lo de volta no alojamento americano. Duvido que ainda seja tão popular quanto era antes. Por que não leva só alguns socos e cai, coronel? Vai nos poupar um bocado de sofrimento. Levante as mãos para Levante as mãos para O coronel Ien está olhando. <S -tock -se> Leanja! Nester, você está sendo usado. Vamos, senhor. Levante-se. Proteja-se. Diabo, coronel, lute comigo! Quebra a cara dele, coronel! Radoc! Nester, hã? Levanta, levanta! Braddock. Vai ficar deitado ou vai lutar? Ei, ei, ei, coronel! Boa, coronel, senta ele! Vamos, levanta, levanta! Vamos, Nester, levanta! Ele vai te matar, Nester! Não quero lutar com você! Não tem escolha agora, coronel! Não. Sem mais favores! É pra valer! Ah! Letra, vamos, levante, levanta! levanta por nós! Vamos lá, coronel! Acaba com ele, Bradock. Acaba com ele! Coronel! Levanta! Levanta! Coronel, levanta! Coronel! Levanta, lá, coronel! Aperta ele. ele! Vamos! Vamos! Vamos! Oh. Acerta ele! Vamos lá, é isso. É, é, é. isso, mais uma! Lá. Mais uma, coronel, mais uma! É Boa, continua! É, é, é, é. Bola, coronel! É, é, é, é. é, é, é, é. Vamos! vamos, vamos, vamos tá. De novo! Vamos, vamos! Mata ele, coronel! Mata ele! É, dor, ele. é ele. agora! Bola! É isso, bola, é, é. coronel! Bola! Aê! Mais uma, mais Coronel, coronel! Não deixa levantar! Vamos. Não deixa ele levantar, não deixa! Cara, não é de nada! Pega ele, coronel! Vamos! Para! Pega ele, acaba com ele, acaba! É isso, coronel, vai lá! meu Deus! Levanta! É, coronel! Levanta! De pé pro Levanta, coronel, levanta! Levanta, coronel, vamos, vamos. Lá. Levanta! Eu estou mandando levantar! Agora, vamos! Levanta! Oh. É, coronel! bota ele bota Acaba com ele Vem. Já chega, louca. Já chega. Não. Está vendo o que acontece com quem não segue minhas diretrizes imediatamente? Ustedes los que pierden, coronel. ¿Qué le ha contado Jean esta vez? Que mi esposa va a casarse y que se me ha dado por muerto. Eso es mentira. Usted lo sabe, verdad? Capitán Ho. ¿Qué se sabe de la crina? Coronel, no tengo malaria. Nada. Pero esto es para usted. ¿Ah? Eva. Que los chicos echen un trago. Bien. Tengo una sorpresa para ti. Vamos a ver. Mira, ¿te gusta? Eh? Eh, teniente, tome un trago. Gracias. Es lo que usted quería. Gracias, capitán. Você. Sou o oficial encarregado. Se tiver que punir alguém, que seja a mim. Confesse, admita seus erros. Eu. Muito bem, Juchu. Não tem razão. Você é o responsável. Vamos. May <coughs> I have Hello? say, happy, happy, happy. Você pega pequeno. pequena. Coronel, eu estou bem. O que é isso? Um helicóptero. Um helicóptero. Será que é americano? Não! não, não, não. O que acharam do meu novo helicóptero? Está um dia adiantado. Eu tive que tomar emprestado. O outro era muito pequeno. Ele trouxe um arsenal que vai desencorajar qualquer um que se meter em nosso negócio de óbvio. Agora só que pode nos atingir. São seus amigos americanos. Por que eles ainda estão vivos? Pra só eu tenho a situação sob controle. Ah. Obrigado pela diversão. Você é mesmo um demônio. Quer saber? Desta vez são todas virgens. Venham, garotas. Vamos, vamos. Coronel, aquilo não está parecendo uma equipe de busca. Não há nada que possamos fazer agora. Ao menos sabemos o que vão pôr naquela cabana. As caixas? Estão cheias de armas e são. a nossa saída. Quando pretende matar os americanos? Quando eu decidir. Está pondo em risco toda a operação. E é uma operação bem rendosa. Estava pensando em um relógio novo. Acha que pode me conseguir um daqueles modelos digitais? Eu disse para matar os americanos, seu desgraçado. Se alguma equipe de busca souber deles, estamos acabados. Não deixe seu ego estúpido acabar com tudo. <risos> França Quer vir comigo aqui um minutinho? Olha, eu não pretendia... Oh. Nunca mais fale assim comigo na frente dos meus homens. Pode ser um exemplo perigoso. Entendeu bem? Olhe. Você tem alguma nova informação sobre equipes de buscas americanas? Não. São apenas boatos. Mas tem um sujeito andando por aí, fazendo perguntas. Oh. Será que Pelka está morto? Não. Se estivesse, Ian penduraria o corpo dele bem na nossa frente. Meu amigo. Posso tentar convencê-la a passar a noite conosco e com as virgens? Bom, eu eu acho melhor não. Compreenda, eu tenho que entregar o ópio pessoalmente. Mas voltaria para pegar as garotas. Não esqueça o meu relógio. Sobre a Doc. François trouxe uma coisa hoje que tenho certeza que é de seu interesse. Parece que sua ex-esposa finalmente lhe escreveu uma carta. Infelizmente, você tem que ser Punido pelo incidente com seu amigo Opelka. Ele está morto. vocês queriam? <risos> Vamos lá. Fica aqui. Fica aqui. <risos> <risos> Você apareceu bem na hora, o quartel-general. Me leva para o quartel-general. Eu sou o Emerson, Clive Emerson. Não está entendendo, não é? O que eu espero de vocês é cortesia e cooperação. Eu sou o enviado da equipe de busca. A CLI está sabendo dessa operação há um bom tempo. Nós tivemos um trabalhão para encontrar vocês. Quem é nós? Ah, é, a Casa de Liberdade Internacional. Não estou simplesmente correndo pela floresta atrás de publicidade. Ele mente. Não é mentira. Sou parte de uma operação maior. Existem mais nove homens e cada um de nós tem 13 quilômetros quadrados a percorrer. E cada um de nós se comunica com a equipe central regularmente. Mas se acha que eu estou mentindo, vai ter um bocado de problemas. Por que não coopera e evita derramamento de sangue desnecessário? O que está acontecendo? Eu não sei. Espera mesmo que eu acredite em você e desative o campo inteiro? Sob essas circunstâncias, sim. Eu creio que seja a única coisa a fazer. Deixei um comunicador na floresta. Minha equipe sabe exatamente onde eu estou. Estão esperando o meu sinal. Se eu mandar, virão calmamente. Se não, vocês estarão todos mortos. Que senão? Não seja idiota. Pelo que estou vendo, as opções são as seguintes. Vocês podem desistir e de fugir. Ou podem esperar minha equipe chegar e daí tentar fugir. Ou então, podem cooperar agora e evitar um bocado de problema para todo mundo. Acho que deixo de lado algumas das minhas opções. Número um, eu Posso matar você e os prisioneiros. É, esqueci dessa. E dois. Posso simplesmente prender você e esperar até que esteja pronto para mandar o sinal. É, você pode me trancar. Eu nunca darei o sinal. E não ligo se me matar. Escuta, já estou cansado de ficar aqui embaixo desse sol... batendo boca com um tambinha que pensa que é ditador. Veja como você quiser. Eu não acredito. Nós vamos para casa. Espera é. <risos> aí! Quem ganhou o campeonato de beisebol ano passado? Eu não sei nada sobre esses campeonatos, companheiro. Eu sou o australiano. Ah, não faz mal. Eu te amo assim mesmo. E aí não vai ser tão fácil. Quantos são na sua equipe? O bastante para chutar o traseiro dele. Estou sozinho. Sozinho. Ninguém sabe que estou aqui, companheiro. E não vai aparecer ninguém para me pegar. Mas e a Liberdade Internacional? A equipe, o sinal da Floresta! Foi só um blefe. Eu tinha que dizer alguma coisa. Ouvi boatos sobre o lugar e segui François. Eu sou apenas um fotógrafo. Precisava fazer umas fotos. Droga! Uma coisa é certa. Ele tem coragem. É? Nunca ninguém tentou entrar num campo. Então vamos sair daqui, direto para o penhasco. Se alguma coisa me acontecer, eu escondi corda sobre uma rocha grande. Não tem como errar. Vamos para a Tailândia, 160 km ao sul. Espere. Ian não pode deixar você ir, mas não vai soltar todos nós. O que é isso? É para só voltando para pegar as minhas. Droga! Ele sabe que estou fazendo? Então vai embora. Estou indo dar o um sinal. Estou indo dar o sinal. Ótimo. Espero que contem como são bem tratados aqui. Bom, eles não te amam, mas parecem estar bem. Eu volto já. Só mais um momento. Gostaria de lhe apresentar um amigo meu. É, fica para depois, eu estou com pressa. Não queremos que a equipe central fique impaciente, não é? François? O que se passa, meu amigo? Parece um tanto nervoso. Esse é eu, tal sujeito que tem feito perguntas sobre nós. Ele alega ser um dos homens de uma importante operação de resgate. Mentira. Está sozinho. Ainda tem um comunicador na floresta. Já estou cheio de ficar batendo boca com você. Levem-no para a árvore. Por crimes cometidos contra o povo do Vietnã. Sua sentença é a morte. Não ligue! Não é verdade! Ele só quer te assustar! Ele tem um senso de humor de amargar! Levanta! Levanta! Cala a boca, seu idiota! Você... Vamos levantá-lo. Tudo bem, calma, calma, tudo bem, capitão. borrero. Que diferença faz? Nossa batalha foi bem longa. Mas, como eu predisse, você perdeu. Estou feliz que finalmente tenha compreendido a extensão de sua culpa. Compreendeu, não foi? Compreendeu uma ova. Sim. Sim, Coronel. Eu compreendi. Vamos levantar-a. Uh... Coronel Braddock. Creio que você esqueceu de uma coisinha. Bem, meus amigos americanos, eu vou cumprir minha promessa e vou deixá-los ir embora. Amanhã. François virá aqui os levará para a Tailândia e vai entregá-los em sua embaixada. Está vendo, coronel? Eu lhe disse. Vou tentar tornar o seu último dia aqui o mais confortável possível. Venham. Vamos para o quarto ao lado. Vão ficar lá esta noite. Acredito. Acabou. Vamos à sua casa. Que beleza. Algo está errado. Nada errado. Está é. aqui há muito tempo. Está em choque. Exato é legal, Coronel. Está é melhor. É. Não é tão rápido assim. oh meu troço. Levanta ele, Basile. Ele está envenenado. Vamos! Franklin! Franklin, ande! Ande! Continue andando! Ande, Franklin! Ande! Ande! Ande! Isso é um ritual fúnebre americano? Eu Receio que eu tenha dado ao pobre Franklin uma dose excessiva de ópio. Ele pode andar daqui até Los Angeles. E isso não fará nada bem a ele. Não! Uh. Jogue-o no buraco! Seu desgraçado! Verdade. Mas, tenho creio que você já sabe que está completamente sozinho. Seu bravo coronel o abandonou para morrer aqui. Ladok fugiu? Ele morre amanhã. E você também. Mas enquanto espera... Se estiver solitário... Brinque com sua amiguinha. Mas mais ricoco não não o fugiu para que esse aí está vivo? Olha, eu posso estar enganado, mas não acho que seja uma boa ideia me matar. Por que não? Sempre posso arrumar outra pessoa para servir o meu vinho. Porque sou o único que resta. Que sabe como o Coronel Bradock pensa. Ele não foi embora ainda. Você acha, é? Sim. Ele tem que ficar para tentar se vingar do senhor. Hum? Vamos usar o helicóptero de François. Vamos capturá-lo amanhã. Tínhamos que ter matado aquele cara há muito tempo. Mấy chỗ đó hả 8 giờ tối mà. Tôi nghe nói ba người chết phải không? Làm... À, đúng rồi Tháng 8 bị bẻ cổ đó. Dẹo rồi. Bạn, bạn nghĩ là... dữ quá, ơi. chắc chắn rồi. Không, đừng... đừng... đừng... đừng... Thank you. E Pegue todos os prisioneiros sinistros. Você, Parapente, para lá. Vou enterrá-lo com isto. Meu Deus, é uma bomba! Diabo! Rocha Grande, só que tem um monte por aqui. Aqui está grande. Boa sorte, filho. Você não vem? depois do Poitou. Olha, se vai ficar para lutar, eu vou ficar com você. Lá vem eles. Desce logo os penhasco. E Huh? <laughs> <laughs> Abastecido. Eu te vejo dentro de uma semana. François, precisa de seu helicóptero para procurar os americanos. Eu acho que eles desceram o rio. É, sinto muito, mas eu não posso ajudar. Você não vai embora. Eu já estou indo. Vamos, vamos embora. Tira as mãos de mim! Que diabo você está fazendo? Seguindo minhas ordens! Eles precisam de um novo líder depois que souberam que você tinha morrido. Oh. Saiu bem, rapaz. Obrigado, coronel. E ainda deve ter esquecido de mim. Pensou que estava morto. Como veio parar aqui? Eu não sei. Acho que foi seguindo o meu instinto. Quero que fique de guarda. Se eu não voltar em 24 horas, desça o rio e tenta encontrar um o asilo. Coronel. Eu sei que não precisa que eu fique de guarda aqui. Eu quero ajudar a pegar aqueles bastardos. Coronel Braddock! Coronel Braddock! Coronel Braddock! Coronel Braddock! E aí, é nosso inimigo também! Eu vou matá-lo. A luta acabou. Vamos todos para casa. Coronel Braddock. Doshu. Ele está ouvindo. Sabe que estamos aqui. Está morto. Acredita agora. Ei, Coronel Braddock. Pra vela, ele está morto. Veja as botas, não é? Ian. vou buscar o ovo. Deve estar numa daquelas cabanas. Se houver tiroteio, ove, use as gramadas. Senhor. E quanto a Nesta? Pode se cuidar sozinho. Sempre se cuidou. Não vai aparecer. Ele virá. Pegaram o Mazzilli! Querer que Marcele viva ou morra? <S Masile, quer que eu dê um recado para o seu filho? Seu porco! Parem! Mas ele é meu. Por que não dizemos para o seu garoto que o pai dele foi um bravo soldado? Até o fim da vida. Não! Até a volta. Série. Pronto. Vamos! Agora! <risos> Fechou e a volta. Ninguém sobreviveria a isso, Coronel. Ainda lembra de como se voarece? Pode acreditar. que eu iria embora sem ter certeza de que estava morto. Não vai me matar assim. Precisa saber qual de nós é o melhor. Foi por isso que você ficou. Eu também quero saber. Foi por isso que eu mantive vivo por todos esses anos. Agora chegou a hora. Você e eu, homem a homem, sem política, sem armas. Só um joguinho para descobrir qual de nós é o melhor homem. Sabia que não ia resistir ao meu desafio. pelas atrocidades cometidas contra prisioneiros americanos e vietnamitas neste campo. Sua sentença é a morte.